Bom, gente, bom dia. É, eu, hoje, começo uma série de envios de poemas diferente aos sábados, né? não é bem o bom dia com poesia. Eu vou tentar trazer um cordel a cada sábado para aqueles que são amantes da arte, da literatura, de cordel. E trago também mais uma novidade. Para quem realmente gosta de literatura de cordel, fique com esse vídeo até o final, para você não perder nem um pontinho do que eu vou falar, tá bom? E hoje eu começo falando sobre o ser poeta. É um dos nossos cordéis. Eu gostaria de apresentar aqui um trecho dele, onde eu digo... Ser poeta é mergulhar no mar do conhecimento... Das rimas se alimentar e dos versos tirar sustento Sugando o mel das palavras Colhendo fruto das lavras Embora colhendo pouco Sonhar os sonhos alheios Desenhando seus anseios na tela de um mundo louco Ser poeta é não ter pena da pena E descrever com toda a calma de forma doce e serena, o manuscrito da alma. É ser o vídeo da história. E no HD da memória, armazenar sentimentos, é ser a boca dos aflitos, é decifrar choros, gritos, alegrias e lamentos. Ser poeta é ser humano mesmo não podendo ser. É explicar o outro plano sem planejar de morrer. É render antes que acabe É botar onde não cabe tirando de onde não tem É construir mil castelos com os cacos dos flagelos E a massa do desdém É ser poeta Ser poeta é ter a mente há 500 anos luz Compreender o presente que o passado traduz É ser coisa sem futuro é atirar no escuro com a flecha da inspiração, é se encher de recursos para fazer dez mil discursos com a voz do coração. Enfim, ser poeta é cavalgar na garupa da sua própria quimera. É ver a bicha da luta e não ter medo da fera. É zombar da própria agonia, é ser irmão da utopia e ter o um sonho por parente, é ser a si mesmo submisso, ser poeta é tudo isso, e ainda por cima é ser gente. Bom, esse é um dos meus cordéis, um dos meus 169, 172 cordéis publicados, é o Cordel Ser Poeta. E eu gostaria de presentear todos os sábados a você com uma poesia declamada retratando o nosso, o nosso trabalho, a nossa obra. Porém, o que eu quero lhe chamar a atenção aqui é o seguinte. Você gostaria de receber todos os meus cordéis para leitura em PDF? Eu digo toda a coleção, né? desde o primeiro cordel do disco do Paraíba, até o último cordel, Lembranças do Pilão Velho, pois é, né? então chegou essa oportunidade, é, eu acredito que quem já está acompanhando o nosso Pondigo Poesia, as nossas mensagens que têm sido mandadas, sabem que desde o dia 6 de novembro, 6 de dezembro, melhor dizendo, que eu venho enfrentando um problema de saúde relacionado a minhas cordas vocais. né? por conta de um, uns trombos no esôfago que me surgiram. Eu tive a hemorragia do esôfago no mês de dezembro e tem sido difícil manter é, as medicações, e um, enfim, tem sido complicado. Por isso eu, pensando nisso também, decidi disponibilizar é, todos os meus cordéis para a leitura digital que eu vou estar mandando para você via e-mail no ato da aquisição é, mediante uma colaboração de apenas 5 reais não é muito pode não ser muito para você mas para mim quando faz a somatória de todos os amigos que puderem ajudar vai ser muito bom é, se você tiver endereço você ou me chama pelo WhatsApp, pelo WhatsApp que esse vídeo vai chegar. Ou me chama no, no chat do Instagram, né? Ou então pelo, pelo outro chat do, do, do Facebook, ou onde você assistir vai sempre ter um espaço para vocês assim, como eu faço para receber? Aí eu vou te orientar, eu te chamo e te dou resposta. Mas de antemão eu vou deixar também é, o meu contato no final desse vídeo, onde você vai poder estar falando diretamente comigo via WhatsApp. Tá bom? E sábado que vem, eu estou aqui de volta com mais um cordel declamado para você. Fica com Deus. Muita luz em sua vida, do poeta Oliver Brasil.